Olá, alunos daqui da Khan Academy. Nesta aula de ciências, vamos falar sobre as plantas brasileiras. O Brasil é o país mais rico em espécies de plantas no mundo e isso se deve à grande variedade de clima e relevo que podem ser encontrados em nosso país. Por exemplo, no sul do Brasil, temos um clima frio, temperaturas bem baixas se consideradas aquelas encontradas no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste. Nas regiões da Amazônia, podemos encontrar temperaturas bem altas e chuvas diárias. No Sudeste, as temperaturas podem variar bastante, havendo calor naquelas regiões que estão perto da praia e frio no interior dos estados. Além do que, no Sudeste, encontramos muitas áreas com montanhas. No Norte e no Centro-Oeste, o que predomina mesmo são as regiões planas, com áreas a perder de vista. Já Minas Gerais é um estado conhecido por seus morros. É toda essa diferença entre as regiões do Brasil que proporciona ao país uma grande biodiversidade, com mais de 56 mil diferentes espécies de plantas nativas encontradas. As espécies nativas brasileiras desempenham um papel importante no ambiente, porque evitam a erosão do solo, servem de abrigo para animais e de local para aves fazerem seus ninhos deixam o clima mais fresco e agradável, possuem frutos que são utilizados na alimentação de animais e do ser humano, e ainda tem madeira que é muito utilizada na fabricação de objetos e móveis. Essas são só algumas vantagens que as plantas nativas trazem para os brasileiros. Apesar da biodiversidade no Brasil ser muito alta, as espécies existentes no país ainda são pouco conhecidas, e, por isso, a sua utilização no comércio, na fabricação de remédios e na alimentação é pouco explorada. Viu como é importante valorizar a flora que temos aqui? Então, vamos ver algumas das espécies que fazem parte da nossa flora e que são muito importantes para nós. Entre as plantas mais conhecidas estão o pau-brasil e o guaraná. O pau-brasil, cujo nome científico é Pau-brasília equinata, é conhecido desde os tempos da colonização. Sua importância é tamanha, que o nome dado ao país veio exatamente desta árvore, o pau-brasil é uma árvore que se distribui por toda a região do litoral brasileiro, e foi por isso que, quando os portugueses chegaram na Bahia, no ano de 1500, encontraram muitos indivíduos desta planta. Na época, os índios usavam o corante avermelhado, produzido por ela para tingir tecidos e pintar o corpo. O pau-brasil, foi tão explorado que hoje é uma das espécies mais ameaçadas de extinção que nós temos. O Guaraná, cujo nome científico é Paulínia cupana, é uma planta da região da Amazônia. O fruto é pequeno, tem uma casca vermelha e polpa branca. O Guaraná tem um efeito energético e, por isso, é transformado em xarope, Pó, além de estar presente em outras composições, como os refrigerantes. Também há cosméticos e alguns medicamentos que se utilizam dos princípios ativos da fruta. Muitas vezes, lembramos somente das grandes árvores, mas uma planta extremamente importante para muitos brasileiros é o mandacaru, chamada de cereus, jamacaru. Ela é uma espécie de cacto encontrada na região do Nordeste brasileiro, presente no bioma conhecido como caatinga. Uma das importâncias do mandacaru é que ele perde pouca água para o ambiente, e, portanto, na época da seca, é nesta planta que o sertanejo encontra o alimento para si e para os animais. Outra espécie que é conhecida por sua beleza é o IP. E se, atualmente, o pau-brasil é a árvore nacional, o IP é considerado a flor nacional. Os ipês podem ter flores amarelas, roxas, rosas, brancas e até verdes. Elas caem no decorrer de uma semana e cobrem o chão com a sua cor. Os ipês são plantas comuns do bioma conhecido como cerrado que está presente na região central do Brasil. Conhecida como Pinheiro do Paraná, a Araucária, Araucária angustifolia é a árvore símbolo do sul do Brasil. Ela possui um tronco reto e galhos que se abrem somente no alto, formando uma copa bastante frondosa com folhas pequenas e pontiagudas. Esta espécie foi muito explorada ao longo dos anos, e então passou a integrar a lista das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Estes são somente alguns exemplos da flora brasileira que, além de muito rica, tem um grande número de espécies que só ocorrem aqui, ou seja, não tem em mais lugar nenhum do mundo. Com tantas espécies, é difícil definir quais as mais importantes, mas é possível saber quais aquelas que são predominantes em cada região do país, e, por isso, são mais necessárias para serem mantidas em cada local, a fim de manter a sustentabilidade do meio ambiente. Até a nossa próxima aula de ciências!